Um recuerdo como eu, Te que a luz na minha cama. E recuerdo como tu, Te comportavas como uma ama. Eu também me lembro, mas nesse momento acho que não tenho mais essa vontade de te ver. Gostaria de ser indiferente, mas eu sou consciente do que depois pode me acontecer. O futuro é tão incerto Vivo com saudade dos nossos momentos Nosso jeito tão difícil Que não tem espaço para o sentimento O futuro é tão incerto Vivo com nostalgia de nossos momentos E ver-nos é tão difícil Que não há espaço para sentimento La pieza, clave para tu certeza. E com sutileza, só cabeça. Quero ajudar eras, E tu nem sequer Não consigo achar saída, das nossas contratas despedidas. Nem consigo achar paciência pra gente poder levar essa vida. Não quero aceitar a realidade. Não, mas na verdade, o futuro é tão incerto. Vivo com saudade dos nossos momentos. Sujeito tão difícil que não tem espaço para o sentimento. Con nostalgia de nuestros momentos. Y vernos é tan difícil que não há espaço para sentimentos. Recuerdos como el de tu boca rozando mi piel a mim me enferma. Las noches es esperando a que en tu casa se duerma. Eu que creía de verdad que ela tinha, hacía lo que queria, até que vi que no era mía. Agora, quando amanezco me entristeco esperando a que en estos dias. Me siento ingrato. Cumpliendo cláusulas del contrato, no nosso debió ser sincendimento, solo para passar o rato. Resulta que, por lo menos, al final de cuentas me di cuenta que neste tosse eu não Nosso jeito é tão normal, que dá medo aceitar um encontro casual. Nosso jeito é tão difícil, mas é tão normal. Que não tem final, mas é tão normal. Nosso jeito é tão difícil, mas é tão normal. Que dá medo aceitar um encontro casual.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 Talvez de nossos momentos e vernos é tão difícil que não há espaço para sentimentos.